Cara, eu já tava devendo esse vídeo Então tava na hora de fazer Jogando CSGO competitivo no Ultra Com todas as minhas skins CSGO Na verdade quase todas Só não vai ter essa de Go Blaze Com o Simple desde o Major do Rio Deixei emprestado no inventário dele E não vai aparecer também a AK Vulcan, Que tá emprestada pro Cacerato Desde o Major do Rio Mas a gente vai jogar com a 661, mano E isso daqui com gráficos no máximo É sensacional E pela primeira vez A minha faca vai mostrar todo o potencial dela Porque geralmente eu jogo em 1280 por 960 e com os gráficos todos no mínimo, né, mano? Pensando em FPS mesmo. Hoje eu quero que o FPS se dane. Vamos que vamos, mano. Além de gente jogar aí com as skins no Ultra, eu vou também revelar minha nova patente aí no Matchmaking agora, né? Como eu fiquei bastante tempo sem jogar, eu perdi a patente no MM, mas a gente precisa ganhar uma partida pra recuperar. E é o meta novo agora, né, mano? Tipo, balancearam aí o Matchmaking. Vamos ver então de qual é que é. Tá valendo. e mano, esses gráficos aqui realmente dão uma realçada na minha faca, mano. Tinha que Aprender a jogar só em 1920 por 1080 Meu Deus, eu não tô ouvindo meu time. Os caras estão tudo mutados. E aí? Olha <risos> os caras das antigas, mano. Mano, ou, oh, me responde aí. Qual que é a patente de vocês? Ah, então eu então tô bem. Eu tô sem patente, eu tô sem patente. Vamos ganhar, vamos ganhar, vamos ganhar. Vã, vamos. Ai, meu Deus, aqui tem tin. Aqui tem team kill no bagulho, velho. Eu tinha esquecido, mano. Vamos pular aqui logo. Nossa, L. L bom, Dá cara, mano, dá cara! Nossa! Nossa! Nossa! <risos> Ai meu Deus do céu! 2x2. no aqui Que isso, bicho? Que isso? Não, não é, não é. Tem uma areia. Que cabecinha, mano. Só abriu aí, velho. Né? Você vê? Output aqui em cima. Ah, é mano, aqui em cima da areia, velho. 1 miado, 1 miado. 77. Tô olhando. Bolts, bolts, é ele CT. Tá fogo, né? Oito, tá, em seu... Ola, outro cabecinha. Nossa, C4 no chão, que beleza. Mano, tem um cara ali, mano. Ah! Olha, olha a moscou, olha a moscou. Ah, não, mano. O rato roxou costas aí, tá? Também moscou ah, tem, cara. peguei moscou. Russo, costas, e dois meio. costas, nossa, oh, ah, nossa, tem, tem, velho. Nossa, velho. Tem esquina, nossa. Que isso, mano? Nossa. mete um cabecinha já. Ah. Molaram um segunda. Acho que... acho que tem área acima, mano Vamos lá, a cabecinha. Tá feitinho Eu só pego aqui Pegou Cabecinha, cabecinha Morto CT Tem cabecinha Jungle, jungle meado Menos 40 da cabecinha, menos 40 Cabecinha ainda viu que bomba mano, fodeu Caralho mano, vou pegar, vou pegar Bate tá os dois aí mano, tinha visto um league e um cabecinha Só se ele se movimentou Dá o cover, dá o cover Passando com a bomba Cabecinha de jungle. Pedir pros cara dar o cover, os cara pode deixar, pode deixar. Ah, esse aí também eu comecei a se ver. No meio da janela, mano, na direita, foi pra direita. Liga. Liga pra botar o velho. né? Matou da jungle? Subi, liga e plantar? Planta aí, planta aí. Jungle, jungle, jungle. Tá na jungle aí. Só frente, ó. Cai ali, cai ali. Mais um jungle. L. Nossa, que susto, velho! É Django. Liga. Ai, Cê cabecinha é nova. É 96, velho. Miado, cabecinha. Pode ter um palácio ou não? Não. Django tem, Django tem. Tem Django e Spaldeen também, mano. Avançando aqui. Vai é no clique. Tetris, sanduíche. Boa. faz é é. é, então, é smoke. faz é, é. todo mundo, aí é. faz é smoke lá na janela do mercado. Pode entrar velho, banguei Faz o meu pode ir embora Tem smoke I'm não? In. Fudeu Espera Cheguei yeah. Cheguei Ai, a WP ah, Sombra Peguei Sombra Fica aí Ai, ai não plantei Que isso? Mercado Mercado e L Tá pro mercado no L menos 90. Tem default. default de tem default cabecinha. uma casa, né? Menos 90 no L. Eu acho que tem um rushou meio também. Que dá umas ah, não. Caiu, default, Caiu a areia. Areia, areia. Boa, boa. Ah, sem chance. Vamos lá, galera. 9-5. Hoje a gente consegue pelo menos virar 9-6, mano. Nossa, peguei uma AUG. Ah, vai tomar no cu. CT é hora de brilhar, velho. Olha, faquinha. Cadê vocês que na pindaíba mesmo, hein, velho? Ó, oh, ca caverna, caverna, caverna. Caverna, dois. É é? Ai, mano. tem. Ah, é nosso, beleza. Porra, a cabeça dos moleques fica muito pequena em 1920 x 80, mano é caverna, tá tá tá tá Caverna, caverna. Todos que deram mano, Mais outra tem caverna, velho. É um caverna lá atrás só tem smoke para você ter. Ah. um caverna embaixo da caverna. 85 é tá morto liga, velho. Mais um liga, mais um liga. Tá morto esse cara. O vídeo tá menos 82, mas também é outro caverna. Entendeu? Caverna? Caverna W, toma cuidado. Subi o Liga. Subiu o Liga. Ah, ah, é a W. w. Tetris, Tetris. Caverna tem. Tet. Caverna. Bora, bora, bora. Caverna C4. Eu aí. Acho que o último tá caverna. Ai, Alp Nossa, mano Os caras só dar essas balas em mim, velho Não é impossível, mano tem Um show Nada meio, velho Tô marcando rato Nada rato Vou barato, Ah, tem um meio Tem meio, tem meio, tem meio, tem meio. Tapete Deploy flashback. Ai, tô miado, só o tapete X, olha o retake 3x5 Meu amigo, e agora? Miado de Alp, ainda. na esquerda aí, Rochão. Tô marcando sua porta Pode ir sombra divertida. Ah, esse... É Tem só um. Nossa. só Que boa. O cara entrou caso. Oh, entrou palácio. lá. Só. <risos> é isso aí. Boa. Um cara, é, é bom mesmo. mesmo. Ah, mano, que caverna, talvez. Mais um palácio. Taminhados, tá caverna. Mais um liga. Boa, boa última. Que round, meus amigos? Que round? isso. Chegamos, chegamos, chegamos, chegamos. Se mata, se mata, se A sua floresta? Ah, mano. Nem nem É mil Nossa, que valeu, porra, velho. Esquina. Mais um O resto a, o resto a. A, default. Cadê? Cadê? default. Cadê? ter um Cadê a cadê? Cadê? Cadê? cadê Ah, tá ali. Default, default. Boa. Pegou. Tá ah, mano. Que mentira, velho. Eu tô bom, não. Ah, Boa, cê é louco. 13 e 14, mano. Esse round aqui, se a gente perder, é GG. Nossa, C4B é já. C4B, C4B. É B, Rocha. É B. 3 é entrando na B já era. Meu monte lá, velho. Fudeu. Tem fora, eu acho. Mano, eu tô escutando aqui no. Tá peixe, tá, tá, peixe, tá, tá, tá, peixe, tá, tá peixe, tá peixe. Tá, peixe, tá, peixe. Tá, tá, peixe. Tá, peixe. Vai lá. Ver, aí mano. Cê é louco. Quase que não dá, velho. Quase que não dá, velho. é louco, maluco. Chegamos no 14-14. Essa partida tá mais Vai tensa do que eu valioso, esperava, né? mano. Nossa, velho. Parecendo o um Major dos Noobs. cara aqui, smokearam o A. Ah, Tetris. Vem. Mais dois, mais dois, mais dois. Toma! triple. Se eles não segurarem agora, pelo amor de Deus Default Nilba, Nilba, Nilba, Nilba Nilba, Nilba, Nilba Vai pro default agora Molado Plantou default Nice É nosso, é nosso Vai ser B, vai ser host B Nossa, ferrou, ferrou Meu Deus, como assim, mano? Nada de smoke lá O cara não tinha smoke Onde que ele viu o smoke dele? Caverna e palácio, caverna e palácio Mão dada Sim, cuidado, cuidado a cabecinha, cuidado a cabecinha Cuidado a cabecinha, então na esquerda mesmo. Ui, boa tem palácio. É, vai ter palácio. Tá tá Ah! tinha três ainda. Galera, vou jogar mais um minha, porque. Ah não, mano. Empate não, na moral. Pelo amor de Deus. Tá com cheiro de B, mano. Vai CB, vai CB, vai ser B. vou fazer meio. Putz, grila, mano. Pode dar. Vai ser aqui. Entrou chucho. Tem kit no meio. Tô pegando. O rosto tá com kit. Vamos pavorar o tapete aqui, mano. Bobsite. Um morto. Bateria. Arei, bomb. Ah, Temos que bom bosta. Bomb. Esse bomb tava esperto pro tapete, mano. X1. Foi direto. Ganhou! Próximo fake. É louco. Dois meio e um tapete. Boa. Oh, caiu, caiu, caiu, caiu. Areia. Vai direito. Vai, tomei do Xuxa. Plantando. Plantando um já, mano. Mano, 7-4, uma areia, um bomber. Areia e Xuxa? Vou chamar a atenção deles. Vai, vai, avança. Tem uma areia. Tinha, pelo menos. Areia Xuxa, areia e Xuxa. Ah, que isso. Menos sete quatro. B? Tem, tem, tá tem. Calma, tem, tem. Caverna tem, Alp Capete. Se a, vai, se a. Vou guardar essas duas também, mano. Tá miado o Rolf. Ou não. Escuro, acho. Escuro ou triplo? Achei é escuro. Meu Deus, que susto esse maluco no campo. Vamos que vamos, mano. Fazer o máximo de possível no CT nessa partida e começar a upar. Mano, vou deixar o meio sem smoke, e ver se eles entram aqui. Eu também acho. C4 lá. Mais um, mais um, mais um. Eu tenho que pegar C4. Pode ser? Mata ele, mano. Mano, <risos> ele Pode escuro, não sei chegando. Oh. Bom, ainda não tá aqui, é, não. Oh, has been Nossa, errei. Hey. <risos> tem, tem. Tem já. literalmente esse cara tá aí na, na varandinha atrás boa caralho caralho essa aí foi foda é 26. Tô aí sem arma tô sem arma tá é aqui tá, tá com o verde pera aí que eu vou quase peraí, peraí, pera aí pera aí nossa bomba Deixa eu bomba tá pra você não. Não, relaxa. Eu acho que ele não vai direto. Jesus. Se ele fosse direto ali eu tava ferrado, tio. Caixão, caixão alp. Tem mais dois. Tem dois um, é. vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai, vai. Vai ter mais um lá, talvez. Pode ter NIP. Já devia estar tá base. Devia da tá base. Eu em... Eu estou a a Eu estou Arco. Oh. Arco e meado. Volta de novo o CT lá. Ter. Vou bangar uma por cima. Um. Pega o pezinho, cuidado. Segura aí. Pega o pezinho. É nossa, é nossa. Plantou. Só joga no safe, velho. Peguei O roxo é bom pegar uma info tá sem vida? O CT é um. Boa! Então na câmera vai dar pouquinho. É isso! Vamos! Ai, pai! Tem um CT, um CT, um CT. Caut, sei lá, porra, é essa. Voltou. Nossa, tripa miado. Caixão. Tem CT também. Morreu, não, viu, ainda? Tem segundos. É, banana, banana, banana. Morreu. É banana, banana aí, com O Ah, Nossa, é. velho. Tinha os dois miados. Hum. Vou pegar essa Nossa. banana, peraí, peraí. Olha é minha, B tomando, B. Beta tá clear, beta tá clear. Vai ter 3D. 3D, 3D, 3D, 3D minha. Nossa. Ganhamos Matou na smoke. Nice tá, Galera, espero que vocês tenham gostado desse videozinho Do eu aqui no final me despedindo E pedindo um like e comentário de vocês É muito importante eu saber se vocês gostam Desse estilo de vídeo, focado mais aí Em mostrar um gameplay legal, bonito Engraçado, não tão profissional Mas se vocês querem mais vídeos desse tipo, deixa eu saber aí E mandem ideias também de vídeos jogando CSGO, quero trazer mais desse tipo de conteúdo Aqui no canal, a gente se vê na próxima Um abraço, é nóis, falou